Olá gente, aqui é o professor Rodrigo, vamos para a nossa próxima aula sobre funções. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais de estudo de gráficos, tá bom? Acompanhe aí. Então, estamos aqui, vamos começar falando sobre intervalo de crescimento e de decrescimento. a uh... Bom, vamos ver o seguinte, uh, graficamente é fácil a gente perceber quando o gráfico está crescendo ou diminuindo ou decrescendo, mas é fundamental a gente sempre ter a observar da esquerda para a direita, tá bom? Sempre da esquerda para a direita. Uh, aqui uma função, um intervalo, esse laranjinha, ela é crescente, por quê? Quanto maior o valor de x, ou seja, pensando na reta numérica, para cá os valores crescem, para a esquerda os valores decrescem. Então, da esquerda para a direita, quanto aumenta o valor de x, o valor de y aumenta também. Se para nesse intervalo todo o valor de x, que for maior que o seu antecessor, nós Tivermos valor de y maior do que o correspondente anterior, esta, esse intervalo nós dizemos que é crescente. E para decrescente vale a mesma coisa. Sempre que ao, quando aumentar o valor de x e reduzir o y correspondente, ela vai ser decrescente. Veja que à medida que está aumentando, ó, vai para a direita, o valor de x, à medida que eu atribuo valores à direita, os próximos y são sempre menores, ou seja, para baixo. Lembrando que no sistema de eixos ortogonais nós temos o seguinte: para cima e para direita os valores aumentam e para esquerda e para baixo diminui. OK? No eixo y para baixo diminui, para cima aumenta, no eixo horizontal das abscissas de x para a direita aumenta, esquerda diminui. Ficou claro? E aí nós podemos ter intervalos mistos, né? Ela pode ser crescente até um determinado momento. Como aqui, por exemplo, e depois a seguir decrescente. Então vejo que daqui até aqui, o valor de x está aumentando... O dy está aumentando à medida que x aumenta. A partir daqui, para a direita, os valores correspondentes de, de y, a x começam a diminuir, então nesse intervalo daqui até aqui ela vai ser crescente e a seguir decrescente. Ficou claro? Então vamos para outro tópico, valor máximo e valor mínimo. Então, o que, que acontece? Uma função, várias funções, podem ter um valor máximo e podem ter um valor mínimo. Às vezes pode até ter os dois ou nenhum. Tá? o que é um valor máximo e o que é um valor mínimo. Vou começar com esse exemplo aqui primeiro. Veja que aqui eu tenho uma parábola e, e veja que a parábola chega no topo e depois começa a reduzir. Aqui o topo está indicado no ponto 2 e 3, ou seja, quando x é 2, y é 3. Então, isso e a função, ela não vai subir em nenhum momento aqui, ela vem do infinito negativo, chega no máximo e decresce. Isso aqui é um valor de máximo, tá? E, e qual é a importância disso? Pessoal, isso é o que indica a imagem de uma função. Graficamente, eu consigo verificar a imagem da função a partir do ponto de máximo ou do ponto de mínimo, tá? Então... Veja que eu posso atribuir, como ela vai, segue aqui até infinito, eu posso ir atribuindo valores para x à vontade, né? Então eu posso ter um domínio aqui em reais, porém, independente dos valores que eu atribuir para x, tem valores para y nunca vão acontecer, que são esses aqui, para cima de, de, de, de y igual a 3. Nenhum momento eu vou ter como resposta f de x maior, que 3. 3 é o limite. Então, por isso é um ponto de máximo. Então, vamos para as consequências disso. Nesse caso, a imagem dessa função vai, como está expressado aqui, vão de 3 ou diferente. Ela vem de menos infinito até 3. Isso aqui é um intervalo, tá? Então, isso aqui é a imagem da minha função f. Aqui está expressado de uma outra maneira, y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 3. Tanto faz. Isso eu consigo perceber a imagem apenas pelo gráfico. E agora aqui nessa outra, o mínimo que ela chega é aqui. x igual a 5 y igual a menos 4. Então é esse menos 4 que sempre vai indicar a imagem. Esse, o valor de... Y, olha, aqui foi 3, né? Sempre o valor de Y no eixo Y que a gente verifica a imagem. Aqui, ela chegou até um valor baixo aqui, mas o mínimo que ela chegou ainda foi aqui. Depois ela sobe até infinito, sobe aqui também. Neste caso, a imagem dessa função G vai ser de menos 4 até os infinitos positivos. Okay? Então essa é uma das importâncias da imagem de uma função. Próximo, estudo do sinal. Então, vamos lá, o que, que é o estudo da, do sinal? É em que pontos a, a minha função assume valores positivos e em que pontos ela assume valores negativos. Para cá, ah, é, é bem importante... A, a, a referência principal vai ser o cálculo do zero da função, tá? O zero uh, da função que vai indicar essa ou raízes, tá? Zero da função ou raízes, raízes ou raiz, depende da função. Essa função tem uma única raiz ou um único zero, é esse aqui, o menos dois. O que, que é isso? É justamente onde o gráfico da função corta o eixo x. É aqui que ela muda de sinal. Por quê? Veja que de menos 2, os valores de x que eu atribuía para essa função, menores que menos 2, resultava num gráfico abaixo do eixo x, ou seja, negativo. Tá? Agora, a partir do menos 2 para a sequência, na sequência todos os valores maiores do que menos 2, qualquer valor que eu atribuir para x maior que menos 2 resultará positivo. Tá? Então, o zero da minha função é fundamental para a gente conseguir fazer essa avaliação do estudo do sinal. E aqui nós podemos dizer que a função f é positiva para valores para x maior que menos 2, ela é negativa para x Menor que 2 E a função f é nula Ou seja, igual a zero Para x igual a menos 2 Viram que toda essa análise Parte do menos 2? Tá, daí a importância do, do cálculo do zero de uma função Como é que a gente calcula o zero de uma função? Substitui f de x por zero tá? E o resultado de x é o zero É os lugares Se tiver mais de uma solução É porque ela corta mais de uma vez a função. Veja aqui. Uh, agora tem alguns exercícios que eu vou fazer comentando sobre isso que a gente viu até então. Então, vamos lá. Indicar os intervalos ou o intervalo do domínio no qual ou nos quais a função fr, de reais em reais, representada no gráfico é crescente e os intervalos no qual ou nos quais ela é decrescente. Então, vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. Ela é, daqui ela está reduzindo, né, até chegar nesse ponto ela começa a crescer, chega no topo e começa a decrescer. Esse, como está resolvido, ele tem essas escritinhas, mas não era para ter. Tá? Então, para valores menores, a resposta se refere a x, tá de menos 1 para a esquerda, todos os valores de menos infinito até menos 1, a função é decrescente eu escrever assim, ela é decrescente quando X é real, tal que uh, vamos escrever assim: X é menor, igual a menos um, e X maior do que um, né? nesse intervalo ela é decrescente e ela vai ser crescente no intervalo que vai de menos 1 até 1, ou seja de x maior que menos 1 e menor, menor ou igual a 1, tá? Então aqui está feita essa avaliação em quais intervalos ela é crescente, eu posso escrever em outras notações também, aqui um próximo diz assim a função f, de reais em reais está representada no gráfico abaixo, também já está meio que completa aqui tá? como é um exercício resolvido e pede-se em que intervalo do domínio a função f é positiva antes de qualquer coisa, se eu não tivesse essas já Desenhadinho aqui, eu teria que, e não fosse dado esse menos 1 e 1, a partir da equação eu teria que descobrir menos 1 e 1, chegar nesses, nas raízes da função. Como que foi dado, eu vou destacar eles, e aí eu sei o seguinte: que desse menos 1 para a esquerda ela é uma coisa, para a direita é outra. Em que intervalos do domínio a função f é positiva? Então, ela, o gráfico, eu vou avaliar onde o gráfico está para cima do eixo x. Então, aqui ela é positiva. E aqui o gráfico está ultrapassando o eixo x. Então os intervalos que ela é positiva, eu vou escrever nesse outro formato agora. para De menos infinito até menos um, e vou deixar aberto, tá? porque em menos um ela é nula. Então, e ainda de um até mais infinito. Ambos abertos. tá Aqui ela é positiva. Agora em que intervalos do domínio a função é negativa? Então, é nesse intervalinho aqui. Ela vai ser negativa de menos 1 até 1. Para que valores de x a função é nula? Ela é nula exatamente quando x igual a menos 1 e quando x igual a 1 isso aqui é um conjunto tá? são dois elementos, são as únicas duas opções que ela é nula e qual é o valor mínimo de f? o valor mínimo de f é y igual a menos 1 esse é o valor mínimo que ela uh, alcança certo? entendido? quase terminando e é isso, o último tópico que eu vou falar aqui é sobre funções definidas por mais de uma sentença eu posso ter mais de uma sentença definindo uma função ou seja no intervalo para x menor que tanto eu vou considerar uma determinada sentença maior que tanto uma outra então ele vai ter esse tipo de comportamento ó. aqui é o ponto de que ela inverte né até daqui até aqui ou de menos infinito até o zero ela segue um determinado comportamento, depois ela tem um comportamento diferente e olha como que vai aparecer para a gente quando tiver mais de uma sentença definindo uma função então f de reais em reais tal que f de x é menos x menos 1, se x for menor ou igual a zero ou se x for maior que zero, x ao quadrado menos 1 e aí para a construção desse tipo de gráfico a gente vai fazer aquela tabelinha tradicional e atribuir todos os valores menores e iguais a zero, nesse caso a gente teria que usar essa sentença para fazer o cálculo do valor de y e para valores maiores que zero é essa, tá uh, seguindo aqui então aqui observe que o comportamento do gráfico varia conforme o intervalo do domínio o domínio ainda assim é todos os reais aqui. Aqui uma outra situação, veja aqui, ela... Aqui o ponto onde ela vai inverter é x igual a 1, então para valores de x menores do que 1, essa função, menos 2x mais 2, e para valores maiores ou iguais a 1, veja que esse 1 pertence a essa função aqui, 2x menos 2 tá, Vamos fazer um exemplo que envolva esse tipo de situação para vocês entenderem que Eu tenho então uma função definida por duas expressões eu Duas sentenças E aí tem o seguinte Aqui diz que x mais 4 se x for menor ou igual a 1 E 3x ao quadrado se x for maior que 1 Aqui está pedindo apenas os valores de g de 1 e g de 3 como que eu vou calcular, por exemplo, g de 1? Ah, bom, g de 1, x, ele está em, seria qual das duas? O 1 pertence a essa sentença de cima, porque é x menor ou igual a 1. Aqui o 1 não é atribuído. Então, eu vou usar x mais 4. Ok? Então, g de 1 é igual a 1 mais 4. Ou seja, g de 1 é 5. E para a letra B, g de 3... a ah, 3 é maior que 1. Então, eu vou usar esta sentença aqui. 3x ao quadrado vai ficar, então, g de 3 igual a 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, g de 3 igual a 27. Esse valor varia, tem que ter muita atenção Varia de acordo com a situação né? Tem que avaliar aqui Se nós fôssemos fazer o gráfico Aí eu teria que fazer uma tabelinha Podemos fazer como a gente está acostumado Só que porém eu tenho que atribuir mais valores Então de menos 5 até 5, por exemplo Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 Passando pelo zero E aí para aqueles valores que fossem menores ou iguais a 1 eu usaria aqui, para maiores que um, usaria essa aqui. E aí faz o gráfico como a gente está acostumado. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Não fica muito cansativo. E até a próxima. Falou!